Oi, gente linda, tudo bem por aí? Você sabe fazer uma trança de quatro mechas? Neste vídeo eu vou te ensinar duas formas de fazer a trança de quatro mechas e o jeito que você tem que prender para fazê-la fitada. Não esqueça de inscrever-se no canal e configurar o sininho para você receber todo sábado uma novidade. Não sai daí não, eu volto já já para te ensinar. A primeira forma de se fazer uma trança de quatro mechas... Obviamente, você separa quatro mechas... <risos> e nós vamos costurar. Então, a primeira passada, nós vamos fazer por cima... Por baixo... E por cima. A segunda passada, que é a volta... Vamos, a partir daqui, nós desprezamos a primeira e vamos trabalhar com a segunda. Então, ela vai alternada. A primeira, ó, aqui ela passou por baixo da primeira, então, ela vai seguir por cima e por baixo. Vou desprezar, pego a seguinte... A seguinte veio por cima, então ela vai seguir por baixo e por cima até a altura que você quiser. Por cima, por baixo, por baixo, por cima. Notem que desta forma, fica uma mecha no meio, que é fixa. É, nessa, é no lugar desta mecha que se costuma colocar uma fita. Aqui, você pode soltar as laterais. Você pode fazer tiara, pode fazer ela na diagonal... Pode fazer cascata, embotida, Nossa, tem um monte de coisa que dá pra fazer com ela. Esta é a primeira para fazer uma trança de quatro mechas com fita e para a fita ficar certinha no meio da trança, você tem que pegar a mecha, dividir em três partes. Por que três partes? Porque a quarta parte vai ser a fita. Aí você gruda do jeito que você quiser, com um grampinho, com um elástico. Aqui eu coloquei uma mechinha, pus elástico. Bom, a fita vai ficar na posição de número dois. Uma, duas, três, quatro. Na posição de número 2, e você vai iniciar a trança pelo lado oposto, pelo pela ponta oposta de onde está a fita. Você colocou aqui a fita no número 2. Você vai começar a trançar pela número 4, da mesma forma que eu ensinei vocês na na trança anterior por cima por baixo da fita por cima da última mecha agora vou desprezar a primeira e vou a segunda ela veio por baixo então agora ela vai por cima e por baixo de novo por baixo e por cima você tá vendo que eu não estou mexendo com a fita eu não estou passando ela por cima por baixo, só tô trabalhando com a segunda, ó, primeira, segunda mecha. Por cima, por baixo, desprezo a primeira, pego a segunda, ela foi por cima, agora ela vai por baixo e assim até a altura que eu quero de trança. Muito bonita a trança com a fita. Você pode deixar assim ou também abrir as laterais. Uma outra forma de se fazer a trança de quatro mechas é passando as pontas e cruzando os meios. Então, você vai passar a primeira ponta ó, por cima... Você passa um lado por cima, o outro lado você passa por baixo, a ponta por baixo da segunda. E nos meios você vai cruzar. Então, se essa veio por baixo, então ela vai cruzar por cima. Novamente, eu vou passar uma ponta por cima da segunda... O outro lado, a ponta, eu vou passar por baixo da segunda e os dois meinhos eu vou cruzar. Como é que eu cruzo? Observando, esta daqui veio por baixo, então ela vai passar por cima. De novo, por cima, por baixo e cruzo. Isso daqui, você pega tanta prática que já vai sair automático o cruzamento. Por cima, por baixo e, ó, você já cruza. Você faz tudo igual, a mesma coisa, até terminar ou a mecha ou na altura que você quiser. E enquanto eu termino aqui, eu vou mandar beijo... Beijo para Yasmin Duarte, ela é de Curitiba, no Paraná. Beijo para o Lucas Souza, de Jataí, em Goiás, ele tem 16 anos. Lucas, muito obrigada aí pela sua participação. Um beijo para Rita Dantas Kosinski e a filha dela, Gabriele, de 6 anos, elas são de Mafra, em Santa Catarina. E deixou aqui a trancinha dela para vocês verem. Meus parabéns pela trança e muito obrigada. Um beijo para as duas. E mais um jeito de você fazer a trança de quatro mechas. Não esqueça do meu like aqui embaixo. Um super beijo e até a próxima.